Olá pessoal, neste vídeo de hoje queremos esclarecer as seguintes dúvidas sobre o produto Detoxcapis. Será que Detoxcapis emagrece mesmo? Detoxcapis, como tomar? Detoxcapis, onde comprar? Detoxcapis, como usar? Detoxcapis é bom? o Neolife. Veja até o final este depoimento. Olá pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco pra vocês sobre a minha experiência com esse produto aqui. Esse é um produto em cápsula, tá? É um emagrecedor e a base de elementos naturais aí, tá? Não é um remédio, tá? É uma cápsula suplemento, né? Pra você estar tá conseguindo emagrecer. É um emagrecedor suplemento, tá? E eu quero deixar dois alertas com vocês aí para que vocês não, não caiam em golpes aí, Tá? Então fica comigo até o final desse vídeo aí E deixa um like no vídeo aí se esse vídeo te ajudar, tá? E se inscreve no canal também que isso vai me ajudar bastante Esse produto, ele vai desintoxicar o seu organismo, tá? Vai queimar gordura, vai acelerar o metabolismo Reduz o inchaço, elimina a retenção de líquido Combate celulite, regula o intestino, reduz o apetite Dá mais energia também e melhora a saúde da pele, tá? Diminui também a ansiedade, né? Aquela vontade de comer e tem efeito diurético Só que o primeiro alerta que eu quero deixar com vocês É que esse tipo de produto só pode ser vendido no site oficial, tá? Não pode ser comprado em qualquer site Não pode ser pesquisado no Google Você acha um monte de sites que estão vendendo cópias baratas disso, né? Produtos falsificados Aí você vai estar tá comprando um produto que você não vai ter resultado, tá? Eu deixo para vocês o site oficial onde eu comprei embaixo desse vídeo, tá? Na, abaixo do título do vídeo tem um linkzinho e lá eu deixo o site oficial para você. E outra coisa é para usar esse tipo de produto aqui, para você ter resultado, você precisa estar utilizando duas vezes ao dia, todos os dias, tá? Não é uma vez por semana, quando você lembrar, ou três vezes por semana, nada disso. Tem que fazer o uso diário, tá? Duas cápsulas, tá? Uma no almoço, outra no jantar. Se você fizer o uso diário, né? Corretamente, dentro de 30 dias a 45 dias, você vai notar um, um resultado legal aí no seu desempenho, né? O seu vai perder peso, né? Vai estar tá conseguindo hein, ter os seus resultados que você almeja, beleza? Não adianta usar falhando, esquecer de tomar, tomar na hora errada, tem que tomar no horário certo, na hora, certa, hora do almoço, hora do jantar. Aí sim você vai estar tá conseguindo ter seus resultados. Então é um produto que funciona assim, foi comprovado, só tem que tomar cuidado onde você vai comprar, eu deixo o site correto pra você embaixo do vídeo, tá? E esse vídeo era esse, espero ter ajudado aí. E valeu, até o próximo vídeo, obrigado.